A caminhada realizada neste domingo pela Associação Jovens Unidos e Solidários juntou mais de 7 mil mototaxistas da província de Benguela. Foram percorridos mais de 60 quilômetros de distância. A passeata começou no aeroporto 17 de setembro. A marcha passou pelo município da Catumbela e curteu. No Estádio Nacional de Umbanda.